Bom dia, Centelha Divina! Que felicidade ter você aqui, conectando com a Mãe Maria. Hoje é o nosso último dia do ciclo de meditações de 21 dias. Comecemos o dia com um abraço gostoso de Mãe Maria. Sinta esse abraço e perceba que o seu coração está junto ao coração dela. Ela te transmite um imenso amor, com muita ternura e carinho. Com isso, você se sente preenchido dessas vibrações de luz e sente uma imensa paz é uma explosão de sentimentos maravilhosos e sente que é capaz de expandir todas essas vibrações a tudo e a todos você se sente pleno, seguro e feliz capaz de criar todos os seus projetos de vida com sucesso você sente que pode contar com Mãe Maria sempre que precisar ou desejar. Ative sempre o seu canal de luz, conectando a Mãe Gaia e a Fonte Criadora e expanda a energia ao planeta. Mantenha sempre o seu canal limpo, transmutando tudo que for negativo. Ou estiver fora da ordem divina, e preencher o seu ser com mais e mais luz e amor, podendo vibrar e expandir luz para tudo e para todos, sempre. Assim o universo sempre te trará o melhor para você. Lembre-se você é luz. Você é Deus em ação. Sempre que possível, ative os seus chakras, que são os centros de energia responsáveis pelo fluxo energético do corpo. Trabalham o intuitivo, além de ajudar no crescimento espiritual interior. Você é amor. Você é harmonia. Você é felicidade. Você é prosperidade plena. Fique à vontade para repetir sempre que quiser este ciclo de 21 dias conectando com a Mãe Maria. Namastê.